Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, meu caro? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, um sobrado finamente mobiliado e decorado. Gente, essa casa ficou pronta há pouco tempo. Ela tem 330 metros de área privativa aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Para quem não conhece o condomínio Capão Ilhas, é um condomínio que fica na praia de Capão da Canoa, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. Gente, cinco suítes mobiliadas, decoradas, uma das suítes foi transformada num belo cinema. A casa está praticamente zero quilômetro. Foi terminada há pouco tempo, ela tem piscina em concreto, uma linda vista para o lago. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão. Que está à venda com ótimo preço e condição aqui na Praia de Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort. Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse tour. Vamos lá? Olha só, aqui a gente já tem um abrigo para cá, tá? a casa ela é bem alta, só para ter uma ideia, ela é mais alta que aquela casa ali, e mais alta que o terreno do lado, e mais alta que o vizinho. Então, ela é uma casa alta, aqui nós temos na fachada concreto aparente aqui, temos aqui em, em uns, umas dormentes aqui, gente, ó. olha que lindo, ó. A gente tem um vizinho brabo ali, a quando... <risos> Ó, aqui nós temos um canteirinho para botar aqui, né, a sua horta, se você quiser, né, as plantinhas lindas, maravilhosas. Aqui, então, a gente, já vamos entrar, nas as arandelas aqui para de noite. Vamos entrar, então, na sua casa dos sonhos. Vamos abrir a porta comigo? Então vamos, vamos lá, então. Eu... Seja bem-vinda, então, seja bem-vinda à sua casa na praia de Capão da Canoa meu caro, você sabia que essa casa que eu vou te mostrar, lindíssima, maravilhosa ele estuda parcelamento direto, com ele estuda imóvel de menor valor exatamente meu caro, facilidade na compra olha só, aqui é o Living Star dela, nós temos aqui uma lareira a lenha revestida aqui, tá gente com São Gabriel preto escovado deixa eu só ver o que, que é isso aqui que material que é gente. aqui, MDF aqui São Gabriel preto escovado Gente, dá pra botar a linha Afuzel aqui, fica lindíssimo. Mas não é praia, não é calor. O nosso Rio Grande do Sul tem as estações bem definidas. No inverno, a média aqui é em torno de 15 graus, tá? Chega a dar 7, 8, 15. Cara, 15 graus para alguns. onde dizer assim, pros cariocas, pros pernambucanos, cara, já é nevasca, né? <risos> Sem falar gramada, então, se é menos 2, menos 3. Gente, aqui é o Living Star, a casa toda Ela tem piso porcelanato polido Tá, gente? O Roca é a marca do piso 1,20 por 1,20 Olha os detalhes de decoração Aqui, gente, ó Olha que lindo, ó Gente, tem, vocês, vocês vão ver Bastante onça, tem bastante onça Aqui, gente, de decoração Casa das onças Vamos, vamos identificá-la como casa das onças Olha que legal, tinha um quadro lá, dois quadros lá em cima ó. Lustre estilo infinito e vamos começar o nosso tour olha só ela tem cinco suítes e uma foi transformada então em, em cinema aqui onde eu tô gente ó aqui esse espelho tá gente aqui esses detalhes aqui gente que é bold acho que é bold como é que não sei como é que fala aqui atrás tem espera para elevador que você pode estar tá colocando custa menos 100 mil reais você coloca o elevador para você estar subindo ou descendo você que escolhe né então vamos continuar aqui gente ó é o lavabo da casa o banheiro da visita, né? Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse espelhão. Eu fiquei curioso. Vou passar a mão nisso aqui, gente. Tecido. Olha a torneira aqui diferente. Bem diferente essa torneira aqui. E aqui, gente. eu só... Só vou encostar a porta que abriu aqui. Antes que bata aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Só... Hoje é um dia que tem um pouco de vento. Beleza, porta fechada. Olha só, aqui embaixo nós temos, aproveitando que estamos aqui nesse canto, nós temos uma suíte térrea, tá, gente? Deve, ó, dois espelhinhos aqui, gente, arredondado, que deixa as pessoas meio arredondadas. <risos> ó, aqui dois vizinho olha que lindo, ó. E aqui nós temos a suíte térrea. a nossa famosa suíte. Essa mesmo, meu caro, do vovô, a suíte da vovó, né? Então tem que ter essa suíte térrea Olha que legal isso aqui, gente. Bacana, né? Aqui então cama de casal, cabeceira estofada, aqui para colocar o televisor, guarda-roupas aqui atrás de mim, vou te mostrar o banheiro aqui, ó. ó. gente, essa é a primeira suíte, a suíte Terra, tá? São duas portas ali, aqui tem mais uma, eu acho, é, três portas, ó. aqui tem uma, e aqui tem duas de correio, essa aqui é a suíte Terra, a famosa suíte então do vovô. E aqui, gente, ó, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui, então, nós temos uma cristaleira do lado aqui do lavabo, gente, ó. Olha que linda, ó. Maravilhosa essa cristaleira. Até com as taças aqui, gente, ó. Quando você vier comprar casa, o corretor traz a champanhe. Não tem problema nenhum, traz o vinho também. Aqui, então, é a sala de jantar. Uma mesa com 2, 4, 10 lugares. Olha que legal esses quadros aqui, gente. Olha o detalhe da decoração. Bacana, né? Olha, parece que tem algo aqui. Não tem nada. <risos> lindo, gente, ó. Não, eu me apaixonei por esse quadro aqui, gente. Vocês não gostaram? Olha só que lindo. Olha só esse, esse tigre, né? Essa onça linda, maravilhosa. Aliás, essa casa aqui, tá, gente? Ela custa algumas onças. Que, na verdade, são bem poucas. Bem pouquíssimas onças para você comprar essa casa aqui. Aliás, nem... Tem onça praticamente, é só fazer um pix. <risos> gente, o valor da casa tá na descrição, tá no link aqui, tá, gente? Apareceu o link aí você pode entrar no nosso site. Então aqui o proprietário fez tipo uma sala de jogos, uma mesa de sinuca, de bilhar, não sei como é que chama na sua cidade. Ali então os tacos, as bolinhas, até eu sou campeão aquilo ali, cara. Se eu tô com sorte, eu faço bolinha e nem sei como, né? Isso vai muito da sorte, na minha parte, né? Aqui então a cozinha, ao lado do espaço gourmet, nós temos um balcão aqui, uma ilha, toda de São Gabriel preta, escovada aqui gente, ó, olha que linda isso aqui. Aqui nós temos uma torre, para você colocar o sua carregar, enquanto você olha o YouTube para ver aquela receita, você vai então, bota o seu ar carregar ali. Aqui nós temos a torre quente, aqui o micro, aqui o forno uma geladeira, móveis sob medida. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Lindos esses móveis aqui. Lindíssimo. Aqui a gente tem o fogão cooktop, exaustor. Gente, olha esse exaustor que doido, cara. Nunca tinha visto assim. Bem diferente, né? Fogão cooktop 5 bocas. Aqui, gente, olha o espaço que a gente tem aqui. A gente não, né? Você tem aqui a sua casa, né? Para trabalhar. Então você pode estar tá trabalhando aqui na louça. Tem a ilha aqui. Tem os armários. Balcão aqui. Aqui a gente tem uma torneira. Mano comando. Duas pias. ó. ó pode trabalhar com ela tem okay? uh, Água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira. Olha que legal essa cafeteira gente. Ariete. Churrasqueira grande. Dá para você colocar a chapa de bifeteira aqui. Toda ela também revestida em São Gabriel preto. Aqui em cima gente. Ó, olha que legal isso aqui. Tem um. Acho que um com papel de parede lindo. E aqui, meu cara, a gente vai acessar então o pátio da casa os fundos, a área de lazer maravilhosa. Piscina em concreto aqui, gente, ela tem um desnível, ela vai afundando para lá. Deck molhado aqui. Ela tem espera para colocar LED em toda a volta da piscina, que vai ser colocado aliás. Temos outra onça ali e essa vista para lá, que vocês me dizem, gente. Maravilhosa essa vista pro lago aqui, né? Lindíssima essa vista pro lago. Deixa eu até vir aqui na ponta. Eu vou fazer uma panorâmica para você ter uma ideia. Oh, o lago ele começa lá na ponta, lá. Começa no começo. <risos> Atravessa a ponte. Inclusive, essa pontezinha aí é sensacional. Ela acende à noite, fica linda demais. Para você tomar um chumarrão ali, tá gente? Tem um tipo uma verde do lado ali, um laude. Você pode estar tá dando uma caminhada ali. É maravilhosa. Aqui então a gente é a fachada da casa na parte dos fundos, são duas frentes lá em cima, a gente vai conhecer elas agora, tá bom? Do lado da casa tem passagem aqui, quanto para o outro lado, aqui cheio de dormentes, espaço aqui para o um jardim, uma torneirinha, tá gente? E agora então, vamos conhecer então a parte de cima deste belo sobrado que está à venda com uma condição especial, parcelamento direto com o proprietário. Só passando ligeirinho aqui a área de serviço. A máquina já tá aí. Armários, balcão, pia. Ali uma... uma, Vamos dizer assim, né? Para guardar as coisas. Tipo um depósitozinho. Agora sim, gente. Agora vamos subir aqui. E vamos conhecer, então, os dormitórios da parte de cima. Olha essa escada aqui, gente. Ó. Celestone Estelar, gente. Não é caco de vidro, não. É Celestone Estelar, gente. É maravilhoso isso aí. É... Diferente, tá, gente? Bem diferente. É bem mais caro que qualquer outro granito aí. Olha só. Aqui, a minha direita, nós temos a primeira suíte aqui de cima. Uma suíte de casal. Linda também, maravilhosa. Aqui ela é toda estufada, gente. Ó, cabeceira. Que legal. Essa aqui, essa aqui tem um close, gente, ó. Bem espaçoso. Aqui o banheiro dela. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Eu quero te mostrar a segunda, que é uma suíte, só que ele transformou em cinema. Dá uma olhada aqui, vem cá. Ó, gente, aqui nesse espelho, ó, que sairia o elevador lá de baixo. Espera aqui. Olha a vista aqui, gente, ó, em cima. Lindo, né? Aqui então, gente, seja bem-vindo então, à segunda suíte que foi transformada na sua sala de cinema. Olha que linda. Olha que show, as pipoquinhas lá, os quadrinhos de cinema. Só colocar o televisor aqui. Esse sofá aqui, gente, ó. É um sofá elétrico. Olha que top. é legal né? Cara, esse aqui tu senta aqui para ver o filme e dorme na hora. O sofá é muito macio, o sofá é muito aconchegante, vamos dizer assim, né? Aqui é o banheiro, então, a suíte. Olha que Box então seria aqui. Essa é a segunda suíte. Agora eu quero te mostrar a segunda aqui de cima. Isso a terceira, né? Quero te mostrar agora a quarta suíte. essa aqui. Ficou linda também. Maravilhosa. Olha esse detalhe aqui, gente, no guarda-roupa. Tipo um vazamento, nicho, né? Olha que lindo. Bem diferente mesmo. Vou abrir aqui, dá pra você ver. Cabideiro. Aqui a cabeceira também é estofada, gente, ó. Maravilhosa, aqui nós temos vista pro lago Eu vou te mostrar a suíte principal Ali espera para ar-condicionado Split Olha só gente ó. Aqui então é o banheiro da Quarta suíte, né? Terceira aqui de cima Agora sim, quero te mostrar a suíte principal Seja bem-vindo à sua suíte principal Na praia de Capão da Canoa gente. Olha o tamanho desse quarto, cara uma cama gigantesca, gigantesca dessa aqui Guarda-roupa, três portas Olha que lindo esse guarda-roupa, gente Já vou te mostrar, vem cá Aqui é o banheiro, que nós temos duas cubas A cuba do casal, duas torneiras Olha os detalhes, que lindo, gente, ó Muito bacana aqui Espelho, aqui tem um aparadorzinho, um aparadorzinho. Aqui espaço, gente, já Dá pra você colocar tranquilamente Se quiser um banheiro de ida Tem então espera lá nicho rebaixamento em gesso e agora sim gente vamos agora fazer um tour pela suíte principal olha que legal esse lustre aqui gente ele liga tá só que eu não liguei tá na tomada ali aqui a cabeceira maravilhosa lustre estilo Covid morrendo Já morreu um ali <risos> olha só aqui o guarda-roupa deixa eu abrir esse guarda-roupa aqui para você ver Olha, com LED por dentro Cabideiro, gaveteiro Quadro, olha que lindo gente ó, Essa suíte Maravilhosa né E aqui gente, ó, deixa eu acessar aqui Pode eu um vir agora Que deixei vocês troncos né Aqui tem um espaço para fazer tipo um home Se você quiser aqui Mais quatro gavetões aqui Eu quero finalizar o vídeo agora Aqui na sacada te essa vista maravilhosa gente Olha só que vista linda. Essa sacada integra as duas suítes. Olha o concreto um aparente aqui, gente, ó. Gente, se você tem interesse nessa casa, chame agora mesmo de nossos corretores. Estão aptos para atender você. Olha os patinhos lá, gente, ó. Que bacana, né? Gente, essa casa aqui tá à venda. Vai ser entregue conforme você viu. Mobiliada, decorada. O construtor que fez essa casa aqui. Ele é bem inflexível no pagamento na negociação. Quero te agradecer por você ver o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo, então. Tchau, gente. Se gostou, se inscreve, deixa aquele like, dá aquela força e aguardo o seu contato para te mostrar essa casa aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.